E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo, porque Hoje eu vou mostrar pra vocês que eu aprendi A fazer drift com a minha BMW M5 No Forza Horizon 4 É um vídeo um pouco diferente do comum né? É um vídeo de jogo e eu tô muito feliz Porque foi muito difícil Aprender a fazer drift E eu também tô bem feliz aqui, porque meu o cachorrinho, tá aqui em casa o Jack tá aqui em casa, fala aí Jack é Jack tá aí né, tá todo aí costurado, colocaram a roupa no Jack aqui gente, ó pra ele não, não coçar o curativo dele, só que ó a situação da roupa pingola de fora os ovos e, e, e o fiofó tadinho mano, tadinho né Jack que que fizeram contigo, o enfim, o bichão tá ali ó só, só o fiofó tomando tomando refresco, né gordo Ei, gordinho E, mano, esse aqui é o meu simulador de corrida, né? Ele tem aqui esse bancão aqui Que, que eu comprei Junto com o kit da, da estrutura inteira Recentemente, eu coloquei aqui um freio de mão nele ó. o freio de mão do negócio Mano, você chega aqui e... pro, e chama no drift, mano Ixi, Maria, apertei um ele Aí ca... bateu na árvore sozinho E tem esse volante aqui Que é sensacional jogar nele Ele, mano, parece que é muito real Tem o câmbio também, ó Que é o câmbio aqui de seis marchas E tem inclusive até a marcha ré Ó, marcha ré Neutro Primeira, segunda, terceira Essa daqui é minha BM no jogo, ó É uma M5 Mano, ela tá aí personalizadinha aí Pro drift, né? Então, olha aí que loucura que é ela, mano Coisa de doido, ó, aqui do lado de dentro ó, é desse jeito, ó do lado de dentro, top dá pra dirigir aqui também, ó nesse modo aqui, ó mas eu vou mostrar pra vocês aí o que eu aprendi nesse tempo que eu não trouxe mais vídeo jogando esse jogo. E eu já fiz um vídeo aqui desse jogo mostrando minha garagem. E vocês gostaram demais do vídeo, mano. Muita gente assistiu o vídeo, muita gente curtiu. E naquele vídeo eu ainda não tava conseguindo fazer nada de drifting. Então vou mostrar pra vocês com gosto tudo que eu aprendi. E quero que vocês deixem aí nos comentários uma nota de 0 a 10 pro jeito que eu tô dirigindo. Vou posicionar o carro aqui agora. Vamos começar, vamos fazer drift aqui de BM. Olha o roncão dela Ó Sai até fogo do escape, fi Bom, rapaziada Vamos começar Primeirona BMW M5 Doideira e Vamos, vamos Gatando o segundo aqui E é drift, ó Ó, ó Mano, eu melhorei demais, demais, demais mesmo nesse jogo Tá ligado? Mano, mas eu treinei, velho. véi Mas eu treinei Rapaz, eu treinei Ó Ó, curvão, ó, curvão, rapaziada. Olha essa curva. Ó, ah, a pessoa fazer fazendo assim de verdade, eu dia Você não mandar assim de verdade? Deixa eu vou fazer isso aqui de verdade, eu sou, sou zica, hein? Ó, ó. Nossa, mas é difícil demais, mano. Vocês tem que mexer o volante a todo tempo aqui, tá ligado? Ó, tem que mexer o volante pra caramba, mano. Terceiro não é curva. Eita, eita, calma, fi. Calma. Mano, essa dm minha ela. É arisca, velho. Né? Um joguinho, é muito forte. <risos> oi, oi. Opa, opa. Ai, frutou, frutou, vai. Derrapou? Frutou. Frutou, frutou, frutou, frutou. nossa, nossa nossa, nossa. Comprou canteirinha ali, mas danada. Aí <risos> eu tenho que a segunda. Eu segunda. fritou em segunda aqui. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Uh! Passou. Passou, moleque. Passou. Mano, essa... É Melhorei demais, velho. Ó, terceiro Ai, já tem deu ter querer. Não, mas foi. Terceirinha, hein? Terceirinha, hein? Olha. Aí, rapaziada. Mano, tem uns caras favelando aqui também, né? Na pista aqui. Mas... Ai... Ai, quase. Ai, bicho, Não. Ó, marcha. E aí? Mano, antes, quando o carro jogava, eu fazia um movimento muito. Muito mole, tá ligado? Tipo assim, o carro jogava aqui, eu fazia aqui, ó. Aí ele rodava, né? Aí ele rodava. Só que eu vi que aqui você tem que. O volante ele volta sozinho, porém você tem que ter, meter a mão na massa também, não adianta. Senão ele volta sozinho errado, e esse não acerta. É esse é um, um porém aí do jogo aí. Eu acho que. Até pra quem tá começando e vai jogar no volante já é bom saber, tá ligado? Que. Não pode dar bobeira para jogar no volantão aqui. Você tem que ser, tem que ser braço. Ó. Tem que meter o braço aqui no volante, não. Você não faz, não. Não faz. Não. Parece que é fácil. No controle do teclado do, do, do, do PC é de boa. O teclado é de boa. Ah... Nossa senhora, já tá quarto. Já tem quarto. Ó, ó, a cartone. Nossa, na quartona o bagulho tá doido aqui, hein? Ó Nossa, rapaziada Eita, pega. Não, odeio Uh, moleque Deixa eu tomar uma água porque eu vou te falar Isso aqui cansa, hein, mano? Vou mandar aqui, ó Mais uma sequência pra vocês verem Né? Agora descendo Vamos descendo aqui, ó O gatão no marcha Nossa, ficou bagulho. A BMW Zona é monstro. Eu tô em quarto, mano. Ó. Eita, pegou a filha que eu tirei do carro. Ó a filha que eu tirei do carrinho ali. Ó a fila que eu tirei do carro, mano. Nossa Senhora. E aí, rapaziada? Vocês acham que eu melhorei, mano? Notinha aí. De 0 a 10, mano. De 0 a 10. Achei que eu tenho que reduzir. Ó o freio de mão, ó. Uh! Ó, agora é freio de mão aqui, ó Freio de mão, freio de mão, ó Nossa, pô Pô, eu sou o joguinho já Sério, mano Agora eu quero ver, tio Agora eu quero ver Tá vendo de jogar o um, um, um drift aí com o Zóio Zóio Gamer E agora acho que eu tô pronto, hein, Zóio Acho que eu tô mais treinado, hein, ó Aí, ó rapaziada. ó Ó Ó Nossa Uou Puxou, volta. isso que volta, isso aí, volta bebê, Uou. ó, mano, parece que é fácil, mas não é. Tem que jogar o volante pra caramba. Fez de ele tá dando uma bugada, mano. sabe por quê? Porque assim, ele não tá conectado direto no volante, e aí dá um bug. É, moleque. Ai, agora foi, sem dúvida. Ah, Ó, curvão, curvão, curvão. Curvão é esse, Mike. Curvão é esse. Nossa, moleque. Chega numa hora que tem que, que dar uma reduzida, né? Ó. Tem que serrar. É lá no barranco. É? Vixe! Vocês viram que a piscina tirou de letra, né? Agora eu quero ver aqui, ó, na estradona. Ó. Nossa aí tá pega! Nossa, vamos da câmera. Uh! Ai, ah, tá pega! Tá capotando? Caiu no mar. Nossa, eu não caiu na praia, né? Eu vou caiu na praia. Meu Deus. Bom, vocês viram aí que eu não tô nada mal, né? Não tô nada mal. E, mano, eu treinei demais com aquele carro ali pra mim ficar bom. E eu acho que chegou o momento de eu acabar arrumando outro carro pra me treinar drift no meu simulador. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês aí que vão continuar acompanhando as séries que eu vou trazer aqui jogando no simulador. Qual carro que a gente vai pegar no jogo. Vou mostrar aqui pra vocês algumas opções que a gente tem. Estamos aqui em Bach, não sei, mano. Só, sei que só tem carro feio, essa marca. Bento aí também, num, num, num, num curto Mas ali ó, temos ali as BM Ó, tem Z4, tem Z3 Tem ali a M5, a M1 Ó essa M2 aqui ó, que louca Ó que bonita essa M2 hein mano Top, hein, mano? Tem aqui o Bugatão, né? Bugatti Veyron. Mas acho que pra drift ele não é bom. Pensei num carro tipo esse aqui, ó. Challenger. Ou aquele Challenger RT antigão. Porque acho que seria bem diferente, mano, fazer com um carro musculo, né? No caso, é um carro musco. Tem as linhas de Ferrari aqui do jogo, mas eu não sei se Ferrari também é muito bom. Porque eu tenho uma aqui do jogo e eu acabei não me saindo muito bem com ela. A não ser que eu faça uma opção que tem aqui no jogo, que é comprar... Uma configuração perfeita pro Drift. Você compra com as moedas que você ganha no próprio jogo, né? E aí o carro fica melhor pro Drift. Ó, eu tenho essa daqui, ó. No jogo. No jogo, né? Bem que eu queria ter uma dessa na vida real. Ó, das Lamborghini, ó. Tem umas par aqui também, ó. Centenário, Diablo, Sexto Elemento. É cada nome de Lamborghini que eu vou te contar. Uma marca que eu queria ver. Nissan, mano. Eu acho que da Nissan dá pra gente pegar aqui, de repente, ó. O 370Z, né? Tem também aqui o Skyline GTR. Mano, que tal tá o Skyline GTR, hein, rapaziada? Aquele ali é um 97, mano. Antigaço. Mas tem aqui também o GTR Black Edition, ó. Esse aqui, ó. Vamos, vamos dar uma olhada nele. Ó, dá até pra colocar ali, ó. A skin do, do Paul Walker, moleque. Pega a visão. Tá um desse, hein, rapaziada? O que, que vocês acham? Ó. Pensou? GTR é um desse aqui? você é louco, hein, filho? Ó. Parece que tá meio cromado, parece que não é nem, não é nem branco, com... igualzinho. Parece muito com o do Greg, mas o do Greg era branco. Esse aqui parece que tá prata no fundo ali, né? Tá prata, que ficou bem louco, hein? Hã? Então vamos fazer o seguinte, deixa nos comentários qual desses carros aqui você acha que deve ser o próximo para mim estar tá treinando, aprender a fazer mais drift e trazer mais vídeos desse jogo aqui para vocês. No último vídeo que eu fiz eu tava muito ruim comparado com o que eu tô jogando e eu acredito que eu vou melhorar muito ainda, só que eu tenho que treinar. Então vamos treinando, vamos fazer nossos vídeos do canal aqui de moto, de carro, vamos trollar os outros porque logo logo eu tô voltando para trazer outro vídeo de Forza, então fica ligado, se inscreve aqui no canal. Bom. Por hoje é só. Eu vou do Nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.